Mas o que a gente está querendo é fazer uma escola é, democrática. Quer dizer, a gente quer uma escola que supere os, as discriminações. Discriminação racial, discriminação sexual. Menino em que índio não é discriminado, em que preto não é discriminado, em que pobre não é discriminado. Quer dizer, nós queremos uma escola democrática. Quer dizer, uma escola é, aberta, uma escola abrindo-se uma escola de gente. Nós queremos uma escola, uma escola também feliz. Quer dizer, muita gente diz a mim, mas Paulo, como é que você pode querer uma escola feliz, cheia de goteiras, cheia de buracos? Evidentemente, o fato de que haja tanta escola estragada não significa que deixemos de sonhar com uma escola melhor, com uma escola mais justa. Intertranscultural é uma educação que parte das pessoas, né? E eu acho que a professora foi super feliz na perspectiva de conseguir desenvolver uma proposta que é, possibilitasse conhecimento, construção de valores, é, exercício de solidariedade, de respeito, de valorização da, da diversidade por todas as crianças que aprendem, são motivadas a escrever... Não é? Tem toda uma valorização da escrita espontânea, tem toda uma valorização do exercício do cuidado. Eu fiquei porque eu fiquei pensando, meu Deus, então não preciso ter medo. Porque, olha, a Luciana fez isso na Como? sala dela e deu certo. Eu gosto de cuidar da Amanda, não sei porquê, mas quando eu estou com ela, eu sou feliz da vida. Meu coração dispara. Fala a verdade, quando a Amanda falta. Falta um, me dar um aperto no coração. Vou falar uma coisa eu amo a Amanda. É uma ideia de compartilhar tipo, essas coisas, porque muita gente chega e não sabe mesmo. Fica insegura em relação a essa situação. E seria legal que todos fizessem isso para passar para o próximo professor que vai cuidar dessa criança. até de um, de Mesmo o professor já conhecer a dificuldade dessa criança o um problema. Então a gente conversou, tivemos uma roda de conversa e nós conversamos. E foi feito uma escala duas crianças, quando a Amanda fosse vir para a escola, ficaria com ela assim que ela chegasse. Então, a intenção deles era é, quando ela chega na porta, eles já vão de encontro com ela. A avó fica até um pouco assustada, porque assim, é automático. Ela chegou a Amanda, assim, então ele já vão ao encontro a dela. Eles precisam fazer atividade e até mesmo eles trazem coisas de casa, por exemplo, livro, então eles leem para Amanda, eles trazem, por exemplo, o boneco, não entrega para ela porque ela não tem esse, esse tato de segurar, de pegar, então eles mostram, uma trouxe uma vez um peixe desse também ficou, Amanda, esse é um peixe, foi falando com ela assim, assim, tudo bem, talvez ela não compreenda, mas pra eles ela tá compreendendo. A gente pensa, vamos incluir a Amanda. Quando ela me perguntou, tem muita inclusão? Eu falei assim, todos são de inclusão. É um trabalho que, de, que envolve todo mundo, né? Envolve as crianças, envolve a Amanda, porque a Amanda hoje, a Amanda é uma outra criança, né? Ela, ela é cheia de emoção, né? Ela entra na sala, ela entra tremendo, ela entra, ela entra esperando alguma coisa, não sei. Como que ela observa a criança que... Ela demonstra toda essa, essa mudança de humor, né? Ele tinha dificuldade de, de comunicação, assim, com as pessoas, ele era tímido. Lá a escola ajudou ele muito, assim. Ele enfrenta melhor, assim, se tiver bullying, ele comenta. Apesar que é raro, lá não, não tem, porque elas também trabalham bem esse ponto, que não pode. Eu ch chamo Luiz Raimundo da Silva, eu tenho, nasci em 1922, eu tenho 90 anos, eu estudo pelo MOVA e estou muito contente com a professora, a diretora que vem lá, que são uma pessoa especial para nós, né? Isso aí renova, porque nós temos que aprender a pra passar para as crianças do dia de amanhã, né? Então, eu estou tô muito, tô muito contente, tá? É, quando eu fiz 60 anos, a vida já mudou para mim, eu fui jogar vôlei, né? Eu fui fazer destile, destilo 7 de setembro, sabe? Tá? É, então, para mim mudou muito. Eu comecei a vida com 60 anos. Porque estudar, a gente aprendeu não ocupa espaço. Então a gente sempre, todo dia está aprendendo uma coisa, né? É, então, para mim foi muito bom. Meu nome é Edivaldo, que nem né, já foi citado aqui, minha profissão é pedreiro, sou da Bahia. É, sou casado, tenho duas filhas mais linda a coisa mais linda do mundo, tá? E aí, vim pra São Paulo em busca de melhoria. É, como minha família é muito grande, é, não tive a oportunidade de estudar, então tô começando agora a estudar. Tô na quarta série, entendeu? eu tenho muito estudo pela frente ainda para chegar até o nível de vocês. Né? Então, e aí, eu tô aqui em busca do meu objetivo. Melhoria da minha vida, pra minha família e concluir os meus estudos e poder estar é, tá em busca de outras profissões melhores. Ser poeta, eu queria ser poeta para saber se ficar mais que bem nova na nossa vida. Nesse momento que cada um que está aqui foi uma vontade, uma capacidade, pegar toda essa Correria, na chuva, passar aqui. E é muito bom saber que essa ação permanece na rede municipal de Osasco. E esse é um momento de formação, um momento em que vocês estão tendo uma aula, mas uma aula diferente, mas aqui que seja um momento em que vocês possam é, aprender, possam é, fazer amizades, possam se comunicar e ver o quanto a educação dos jovens e adultos em Osasco é preocupada com a qualidade né, da aprendizagem de todos vocês. Esses encontros de educantes têm fortalecido a educação de jovens e adultos no município, Que a gente ouve vocês, discute com vocês e depois a gente tenta avaliar nossa prática lá na escola e as ações pedagógicas da Secretaria de Educação pensando no que vocês trouxeram para a gente discutiram aqui e hoje não vai ser diferente. Meu nome é Isabel, eu estudo na Escola de Quetino. Eu estudava na escola especial, eu viajava com por, o é, professor. Por por, Fora do Brasil foi para Portugal, corrida tal. Aí eu peguei todas as viagens que eu viajava, foi Agora parei de correr, tirar que tudo, não sei o que aconteceu. Aí o meu sonho é voltar de novo, voltar a correr de novo. Corrida, tudo, atleta, tudo voltar tudo com minha mãe da área tudo eu queria Deus que eu quero voltar correr de novo